Moeda dessa moeda de evento de Natal Vamos lá só pra rei 00123 SD, né? SD, SD, porque CD <risos> Vamos lá, sem mais enrolação vamos, ó, o melhor lugar de farm aí para você conseguir bilhões mesmo Eu consegui bastante bilhões, consegui bastante pets aqui Muitos eu estou com 746 746 pets, tipo, olha o tanto Aqui, Santa Paus o tanto, olha o tanto de pets que eu tenho aí, galera E esses aqui também de 76.7 bilhões Tô com vários eggs aí O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer as melhores fuzens que aí com essas melhores fuses já libera espaço e liberando espaço já me ajuda O que é que eu vou fazer? Ó galerinha, eu vou pausar o vídeo, eu vou só dizer para aqui todos aqui, ó Vocês vão ver os melhores, ó Só, vou, só vai equipar os pets que eu dei as melhores fuses agora Então quando eu voltar vocês vão ver o tanto de em que eu dei com esses 746 pets Eu estou muito forte, hoje vocês vão saber pela hashtag vão ganhar pets Hoje vocês vão saber pelo muitas coisas aí Então é em busca do cat já vou aqui rapidão já vou aqui, ó, ó, ó, cadê Marcos Drummond? Cristo eventos, aqui, pronto É aqui que é o local, o evento de Natal É onde você pega o Hang Cat de Natal É muito lindo, galera Deixa eu ver a galerinha o que é que tá falando Só, fica sinceramente, acho melhor farmar aqui Salve, manda salve aí, Marcos Claro, it's Underline Eric It's Underline Eric É, natalie salve É, eu dou uma dica aí E aí, Marcos, o seu fã, muito obrigado Valeu, gente Então, partiu Hank Cat partiu, melhor local de pegar Mythical agora. Vocês vão ver quando eu voltar. Pronto, galerinha, já voltei aqui. Já estou com os pets, os pets que eu consegui fazer, fuzilar e melhores fuzilar fazer os melhores de evolução. Eu consegui fazer um aqui, ó, um Silver Dragon de 106 bilhões, outro Silver Stang é de 42 bilhões, outro pet de 27,6 bilhões, outro pet de 19 bilhões. E outro pet 18 Esses pets aí aqui É tudo dando fuzen E fazendo as melhores evoluções Como eu disse Vocês querem que eu traga um vídeo É... Só pra ele mesmo Específico Só pra fazer fuzen Trazendo as melhores As melhores qualidades de, de pets Vocês comentam aí nos comentários Que eu vou trazer as melhores fusen Fazendo pets 106 bilhões Tá vendo, ó? Só pets que eu fiz agora Tá vendo? Esses pets eram os que estavam equipados Olha o tanto de pets, galerinha Agora que eu estou forte Tanto mítico Então é fácil É prático E agora vamos em busca do Hang Cat Tá, meus boots ativados Totalmente ativados Partiu foi evolução Então já conseguiu o dragão é Dizem que é cento Quer dizer o que? Quer dizer que é, se tiver é 1% pro mundo inteiro Por isso que eu digo que os youtubers estão pegando emprestadinho de um pro outro Ou comprando pro, pro, com dólares Dólares é difícil né galerinha É muito difícil pegar dólares, pegar dólar E o dólar é muito caro Olha a galerinha aí Nossa Max, é sortudo galera Não é sortudo gente é, é simples, não precisa ser e tudo aqui, é só você juntar muitos, mas muito moedas de Ghibli e formar, e, e simplesmente abrir. Então, simplesmente você abre e você vai conseguir muito Mythical, muito lendário, é, Pedro Big Game sabe também, sabe também aí, é, Natalier. Eu, se eu tivesse tudo, gente, se eu fosse tudo, eu estaria com o Hang Cat de Natal. Olha, olha o tanto de lendário, olha o tanto de lendário, um dofo. Olha, gente do céu, meu Deus do céu. E aí, é como eu disse, vocês podem ganhar através da hashtag, através do código, através do coisa. Então, aqui é o melhor local para você pegar mítico. Melhor local de pegar mítico aí, muito mítico mesmo. Ó, tá vendo? Eu só consigo mítico através de mítico, mítico, mítico e sempre evoluindo. Como assim evoluindo? Sempre dando... Ir lá no shopping. Ou você pode ir em um local específico. Tem um local específico que você faz isso tudo. Deixa eu ver aqui. Aqui só tem um banco, né? Só tem um banco. É. Até agora só tem um banco. E o banco necessitaria o quê? O que é que o banco necessita? De gemas e de pets pra você guardar. Pra você compartilhar com seus amigos. Pra vocês deixar muito forte. Cadê o Hang Cat, hein? Hoje não tô com muita sorte não pra esse Hang Cat. <risos> Hang Cat é em busca. Mas é 6 bilhões, galera. 6 bilhões de moedas de gibre. Então, acho que... Eu tenho uma porcentagem aí pra ver se eu consigo ganhar o Not Power Wolf. Se North Power Wolf, eu hum, é lendário pra mim é pra fazer pra galerinha. Pronto, ó. Aê, Silver Stanger. <risos> mítico, ó. Eu quero aquele Gold Rable. Gold e Rable. Quando aparece Gold Rable, eu fico cacaroto 8930. Salve. Ó. Olha o tanto de North Power Wolf. E outra dica importante pra você conseguir muito mítico. Se você estiver, se vocês tiverem simplesmente aí, vocês estiver facilmente muito, mas muito. É, gemas, mas muitas gemas, muitos diamantes Por que eu digo isso? Porque com muitos diamantes vocês esperam 3 horas da tarde e 3 horas da manhã Vocês espera aparecer o um mercado misterioso na Volcano No mundo da Volcano, na área da Volcano Você vai lá na Volcano, que é lá da Sparrow Road Você vai bem no, na, no último mundo Você espera bem no cantinho E aí você compra pet de é, 24 milhões eu tô com 160, eu posso comprar 164, posso comprar bastante, posso comprar o máximo que, que eles vendem. Se eu for para outro, coisa tem que ter um cab de conta. Tem que colocar um bocado de conta com muitos com muitas gemas, como diamantes, e aí eu compraria muitos, ou se não você vem aqui. Se você não tiver gemas, você junte bastante, como eu falei, o melhor local para você farmar, para você conseguir muitos, muitas coisas aí, muitos coins de gibre, você precisa facilmente ir lá na tech. Na tech, é lá, no, na tech é o melhor local para farm A galera disse que o Wavy Gates é boa, não é muito para mim porque é meus pets são muito fortes. Meu Deus, eu não tô conseguindo muito Mythica aqui hoje não, hein? Nem Mythica eu tô pegando. Será que vem ele? O Hangar Cat? Deixa eu ver quantos por cento é. Não diz quantos por cento é. Se dissesse, seria ótimo. Não diz. Ó lá, só pega esse agora Silver Dragon. Silver Dragon. Mas claro, eu estou com muito Silver Dragon, estou com muito... É, Santa Paz, estou com muitas coisas Vocês viram que eu trouxe, o último vídeo que eu trouxe Com muitos códigos, muitos códigos pra vocês farmar Pra vocês conseguirem Muitas coisas interessantes, ó, Silver Dragon, Silver Dragon peraí. eu vou sair Vou ativar aqui, É o 647 Pra 743, tô, já tá quase dando Ó, e eu ganho muito boost também Ultra Luck, Super Luck, Triple Coins E Triple Damage, eu ganho bastante mesmo Por quê? Porque quanto mais você abre Aqueles Slut Bag, aqueles presentes de Natal, aquelas coisas Aí, ele... Te ajuda demais a você conseguir... Olha lá, já consigo o Silver Dragon. Que é isso, só Silver Dragon. Te ajuda demais a vocês ativar os boosts e conseguir muitas coisas. Muitos... É, muitos tp muito... É, é... também muito... <risos> muito tudo, muito tudo. Vamos dizer, por exemplo... A hashtag de hoje que eu peço é... Hashtag Hugger, Vamos lá, não sei... Underline, não sei... Não sei, Underline... Não? Underline sei? Não, Underline sei. <risos> Salve aí. Beleza? Meu Deus do céu, hoje eu não estou com sorte. Será que servidor privado é mais sorte? Servidor público é mais difícil? Por quê? Meu Deus do céu. Olha, Rainbow Festival Elf. Lendário, lendário, lendário. O cara é mítico. Eu acho que eu vou pro VIP, hein? Ô louco. E de Carlos 1098. É, 7868. 2901K, agosto. Ah, de novo? Meu Deus do céu. Acho que eu vou pro mítico, hein? Ou pro VIP. Porque aqui tá difícil, só... Quando eu consegui o Cat. é gente, tem demais aqui, olha, olha, olha, olha o silver Stang. outro silvestang, aí, outro Silver. vamos lá, vamos correr, corre, corre, corre, corre, corre, então, olha, duas maneiras fáceis de conseguir mítico, tem essa maneira que eu falo, que é usando o código, que tá fixado nos comentários, você vai ganhar um pet de 129 bilhões, pets da atualização, que dá pra você fazer, transformar ele em 362 bilhões bilhões de 169 129 bilhões para 362 bilhões, é fácil, é só você ir na Dark Tech vai na Dark Mary, coloca lá, deixa por 5 dias, e aí com 5 dias você pega aí em breve vai ter atualização, eu acho que certamente vai ser anunciado um no dia 25 no Natal, certamente isso por que eu digo certamente isso? Veja aqui galera veja aqui, por exemplo, ó Coming e som. quer dizer, em breve vai ter diamantes, muitos presentes e Muitos, aqui, aqui, aqui é muito incrível Olha o tanto de diamantes É o treinó do Papai Noel Olha o tanto de presentes, olha o tanto de sacos de outros Então, ó louco, Jaguizane, salve também Olha, vamos esperar 719 Vamos esperar dar 719 E aí, eu vou dar as melhores fuzes pra vocês verem aí, ó Ó, foi Foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi Eu só vou fazer um negócio, vocês vão ver dessa fuzinha aqui, ó Deixa eu ver, 728 Vou fazer uma fuzinha com esses pets de 98 bilhões seu de Silver Stang, ó oh, Silver Dragon, Silver Stang, Silver Dragon, Deixa eu ver isso aqui? Vamos lá, vai, vai, vai, tá bom? Já vi, é Silver Stang mesmo. Ó oh, louco, agora foi 737 para 744 já deu agora. Pronto, eu vou aqui, vamos aqui, vamos na Dark Tech, é aqui onde você coloca seus pets, vem aqui. Então gente, comenta aí. Hashtag de hoje, vocês sabem, hein? Hashtag Hang, mais um make do Roblox, mais print lá no Twitter, Facebook, Instagram ou Discord, mas só essa Discord que eu vejo diretamente. Vamos colocar ver, make não, ver não, vamos ver, ver, porque a vez tem uns pets tudo pronto. Tá vendo esses pets aqui, ó, de um dia, dois dias, esses pets são os que eu fiz, que eu tô fazendo aí, pra ficar uns pets de 362 bilhões, mais forte. Eu estou com 12 bilhões, parece, 12 trilhões exatamente, mas isso aqui não, só esses pets de 98, pronto, 1, 2, 3, 4, 5... Em meia hora a gente sabe o quanto ele vai dar. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. 30 minutos, River. Esses pets são muito mais fortes que esse. Eu acho. Que de 312, esses aqui são do Galaxy Forte, da penúltima atualização. Xixi, rapinha, xixi, salve. Sim, galerinha, e o interessante dessa jornada aqui, porque vocês me perguntam... Marcos, como é que você consegue tanto bilhões de moedas aí, é, da atualização, de moedas da venda de Natal? Porque eu não consigo. Ah, Marcos, mas vocês têm os pets fortes. Ah, Marcos, vocês sempre colocam... Desculpa, não é isso, galera. Faz o seguinte, coloca a hashtag agora, galera que colocar a hashtag forte... E o seu link do Roblox vai ganhar dois pets, de, deixa eu ver exatamente, dois pets para cada galera. Exatamente, deixa eu ver. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pet... Um pet para cada galerinha que usar a hashtag agora forte vai ganhar um pet de 38.5 bilhões. 38.5 bilhões ou até pet de 44 bilhões. Hashtag forte, com do Roblox, mas tem que chegar, tira a e mandar Instagram ou Twitter ou Facebook, beleza? Não venham com desculpa que eu vou dar pet para vocês agora. Um pet cada pessoa colocar hashtag agora. Hashtag agora. E vou dizer qual é o melhor local, o melhor método de farm Vocês sabem que eu farmo sempre aqui na TechEntry. Mas, que Chester é muito boa também Você ganha muito milhões Por que eu vou dizer isso pra vocês? Vamos chegar aqui na tempo Deixa eu só colocar, eu estou com 15 19 pets Por quê? Por quê? Por que Max Dumont Max Dumont está exatamente como? Eu estou com é, um pet Santa Claus de 362 bilhões Pronto, cheguei na Stempuk Chester Vou mandar salve aqui para W3B Lavin. Salve também, Derek a um Derek Derek Derek Charão DX. São, é, meu sonho era conhecer ele. Vamos dar, ah, tem, é, tem sorte! Sorteio tem sorteio. Pedro Big Games XX Rafinha. Nossa, peguei dois míticos aí. Ah. Não é sorte, gente, como eu falei, não precisa ter sorte, só ativar os boosts de ultra-lucky, super -lucky. O, o jogo o Big Games, o Big Games ajudou a gente, o Preston, ele ajudou demais a gente, por quê? Porque ele colocou aí pra vocês ganhar muito místico, não é sorte, é só farmar, farmir muito moeda que vocês vão ver aí o tanto de pets que vão ganhar, esses pets aqui vocês ganham através, ó, cada pessoa que colocar o código do Quai, enquanto eu tô farmando aqui, é simples, Vai ganhar um pet desse de 129 bilhões, um Santa Prosta 129 bilhões. Ah, não consigo colocar, porque eu já coloquei com a dia da pessoa. Beleza, de boa. GG, mas tem a hashtag. Coloca a hashtag forte e o seu link do bloco. E vai no Discord Instagram, porque não, pelos comentários é muitos comentários. É 100, 200, 300 comentários cada vídeo. Já não tem como eu ler. Eu sou só uma pessoa, não sou um robô que vai lendo tudo. Beleza? É simples o máximo do nada? <risos> Tem no canal do Marcos, sorteio? Vai ter gente, é porque eu tô muito aí, farmando demais, então eu não tenho tempo muito pra farmar ou pra fazer sorteio, mas eu vou trazer através de um dia aí, e, minha, e a galerinha me ajudar, beleza? Ó, 1.89 bilhões, tá vendo o tanto de bilhões que eu tô ganhando aqui? Você acha que, milhões quer dizer, você acha que se eu focar simpli... simplesmente, olha Max eu sei um truque, aí de farmar muito doce. Deixa eu ver se como? Olha, o melhor farm é aqui e no tech, tá vendo na tech? Tech, cadê? Tech Entry, cadê você? Ok, Tech entre Entry, com os boosts ativados, por isso que eu faço muito, boost de é, triplicões e boost de damage, três vezes mais de damage. É, fala aí, então, sim, não, tem, é, 19, 19 equipados, deixa eu ver quantos, é meio, fala nisso em 20 ou 19, eu vou ver quantos equipados eu vou. Deixa eu ver aqui, Marcos Drummond, vamos aqui na Tech City, Tech City, pronto. Cheguei na Tech City, é, tô com 633 patches, Precisa só de 13 Nossa senhora, 13 pets? Bota 9 nesse baú e 10 no outro Beleza, eu vou colocar agora Olha lá galerinha, a dica que ele está falando é Em primeira mão para vocês Melhores dicas do W. Miguel 735292 salve, então Extreme Drago salve, então a galerinha Diz assim ó, W3 Ele falou, W3B Falou, é, W3B Bota 9 neste nesse baú que a gente tava então vamos lá Vou colocar 9, nós temos um Chester. Então vamos tirar aqui as configurações. Vamos aqui em 7kg, o sing single Vamos só acabar isso aqui. Nova aqui, né? E aí, Marcos? E aí, beleza? Ah, galerinha, Marcos do tá com 536pads, tudo top. Então, através da hashtag, isso vai... aqui ainda vou fazer, ainda, muito pet, ó. Muitos pets aí para vocês, muito pets, sou seu fã. Muito obrigado, Miguel, 735292. Salve. Então a galerinha que pediu salve, eu já tô mandando salve pra todo mundo Seu Carlos 10987868, Extreme Dragos salve It's Underline Ecre. Eric, Marcos Drummond, Miguel 735292 Milly, Natalie. É, já dei patch pra ela Pedro Big Games, W3B Underline Lavim e XXRDXX Salve pra galerinha! Então, é, Marcos tu podia emprestar dois pets aí o um ruim negócio de... Pro, tipo, meu canal, sou membro do seu canal Emprestar aqui é complicado, é melhor dar galerinha Porque eu, um dia eu emprestei um cara, um pet Um hang cat E ele me jogou, pelo menos só isso <risos> Vamos lá, 9 nesse 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9, beleza E agora, na adiante Allianz Chester, vamos lá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 10 então, 10 pets equipados, vamos ver a contagem, vamos ver quanto é que vem, como é que não vem. O, uh, eu acho que não seria muito interessante, não seria meio óbvio. Por quê? Seria meio óbvio, porque eu vou ganhar nos dois lados, então eu vou ganhar muito. Miguel disse, 20, 200 milhões. Max, seus vídeos, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, Max, Max, Max, Max. Vamos dar um pouquinho de pet pra galerinha. Deixa eu ver, Millie, Carlos, Carlos, Carlos, Miguel. Vamos lá pra Max. Miguel, aceita, pronto. Vamos dar um pet ao Miguel. 54 bilhões Calma, amiga, não precisa desses pets Não precisa dar esses pets <risos> Vamos lá Vamos lá, galerinha ah Mas ele quer dar, então vamos lá Vamos lá, não tem jeito Se ele não quiser os pets